Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Discipulado Online a tentativa de fazer você entender a vida que Jesus quer que você viva. O nosso grande desafio é compreender o quão maravilhoso foi a sua regeneração. Foi? Porque creio que você já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Tomando essa decisão, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Corpo, alma e espírito. O seu espírito está pronto. Nós cremos nisso, só que a gente acaba não desenvolvendo muito bem isso. Você só precisa acessar aquilo que você já é em Cristo Jesus. E o que você já é em Cristo Jesus? Uma nova criatura. Ok? Tranquilo aí? Então, o que a gente precisa compreender? Nascer de novo significa nascer de novo. Ei, mas parece óbvio, claro que é óbvio. Mas é o óbvio que às vezes você não consegue compreender tão claramente. Nós nascemos de novo, significa que temos uma nova identidade. Nós não temos mais nada com a antiga identidade que possuímos. Para que isso se torne realidade na sua vida no dia a dia, você tem que fazer morrer a sua antiga natureza, aquilo que ainda está dentro de você. E esse é o grande desafio. Paulo lista uma série de coisas que precisam ser deixadas de lado. E boa parte delas está relacionada ao estilo de vida que você dá e é o estilo de vida que você leva com o seu corpo. E uma dessas coisas se chama imoralidade sexual. A imoralidade sexual nada mais é, nada menos é, do que dar ao corpo aquilo que o corpo está pedindo e não dar ao corpo aquilo que o espírito diz que o corpo tem que receber. Isso significa que a gente não pode mais ter prazer, isso significa que a gente não pode, por exemplo, numa relação sexual entre marido e mulher ter o gozo, ter o prazer, ter chegar ao êxtase, que não pode haver nem relação sexual entre marido e mulher, não. Absolutamente não, não é isso. O que significa que a imoralidade sexual é tudo aquilo que o teu corpo pede para satisfazer apenas o teu corpo. É como um desejo animalesco, algo que só satisfaz você como indivíduo e não satisfaz você como unidade. Como unidade com a sua esposa, por exemplo, ou com o seu esposo, por exemplo. Então viver essa nova vida significa dar destino para as coisas que são feitas pelo corpo. E as coisas que são feitas pelo corpo agora são coisas do céu. E são coisas para o céu. E é viver uma vida íntegra. Isso é trabalho, isso é suor, isso é ressignificar muita coisa. Agora, como você pode fazer isso? Orando conversando com o Espírito Santo e pedindo para que ele diga para você o que, que você deve sentir a partir de então com as coisas das quais você está convivendo. É uma releitura da vida a partir dos olhos do Espírito Santo. Até então, todas as informações, todas as suas decisões, todas as, suas, ah, todas as coisas que você se envolveu e delas você fez alguma coisa, partiram daquilo que você acredita daquilo que você foi feito acreditar. Só que agora, você não deve mais viver assim. A sugestão que eu te dou é buscar com o Espírito Santo, buscar no Espírito Santo, buscar com Ele a informação para viver uma vida segundo a vontade dEle. É ouvir a voz do Espírito, é orar e conversar com Ele perguntando, Senhor, agora nessa situação que eu estou vivendo aqui, o meu corpo está desejando fazer isso, eu estou desejando tomar essa decisão mas eu estou achando que é muito da informação que eu recebi do meu antigo homem ou da antiga mulher que reside dentro de mim. O que, que eu devo fazer aqui? E aguardar em silêncio a resposta. Se você não tiver certeza, eu sugiro você não ultrapasse. Fica a dica. Fazer morrer essa antiga natureza e dando lugar a essa nova natureza paz, é, significa passar a dar ao Espírito Santo a voz de decisão sobre tudo que você tem que fazer. Eu espero em Cristo que você tenha condições de fazer isso daqui para frente. Estamos juntos nessa. E esse foi o Discipulado Online de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe.